Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, sócio cultural tem ou não tem hífen? O novo acordo autográfico estabelece que as palavras formadas com o prefixo sócio não têm mais hífen, com duas exceções. Quando a segunda palavra for começada com H, então, por exemplo, sócio-histórico continua tendo hífen, ou quando a segunda palavra começar com a mesma letra final do prefixo, ou seja, o O, então sócio-ontológico também continua tendo hífen, por exemplo. Já as palavras sócio-cultural, sócio-econômico, não tem mais hífen, são escritas juntas. É isso, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre o uso do hífen no novo acordo Ortográfico, eu, eu fiz um texto detalhando tudo, o link está aqui embaixo, espero que vocês gostem, um grande abraço e até a próxima!